Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar um dia na praia, hoje é acho que é hoje, é dia... hoje é dia 21 Provavelmente, não sei que dia é hoje, mas essa, essa semana, hoje é segunda-feira, dia do carnaval E provavelmente esse vídeo sairá ou na quarta ou na quinta-feira Então, hoje vai ser um vlog muito, muito, muito insano, que vamos na praia, né? É isso, me acompanha que eu vou mostrar absolutamente tudo, tudo. Ainda né, estou com isso na cabeça, porque o meu cabelo está horrível, horrível. Então, me acompanhe, que eu daqui a pouco volto com tudo. Yeah. Uh. Então, pessoal, eu já estou preparada, super preparada e produzida para ir à praia. Eu vou mostrar o look para vocês. Estou aqui com essa cama. sei lá, que não me esqueça de shirt meus óculos, meu chapeuzinho e o meu look é esse aqui. Hum, essa é a boa. já coloquei o fato de banho, porque quando chegar lá, é só tirar a roupa de cima e fora. Então, então já deixaste o um like, já se inscreveste, hum? já se inscreveste, hum. ou ainda não. Bom, nós como somos pretos, acho que não precisamos de... <risos> De protetor solar. <risos> Mas enfim, se der tempo vamos comprar. Se não der tempo também não vamos comprar. Porque nós estamos pretendendo, então temos que ter o Nós temos bastante melanina para nos proteger do sol. de raios solares. Mas mentira, comprem mesmo. Enfim, partiu agora. Aqui é hora de na pré. Ah, esqueci de mostrar para vocês minha mochilinha que eu vou levar. É bem basiquinha, só tem minha muda mesmo mais nada esse aqui, mesmo isso aqui só muito isso aqui só me isso aqui a minha mochila e partiu porque a gente partiu é isso partiu uou e partiu partiu porque a gente lá vai um. pessoal, já estamos no carro já estamos a bazar. Partiu. Assim que eu chegar lá, os Não tive tempo de gravar assim tanto porque estava a fazer coisas, Vida e tudo mais. Transportei as coisas, então não gravei. Tem muita bagunça no vídeo, então. Mostra lá Melhor ainda, foi quando então, pessoal, já chegamos aqui. Olha lá, eu pensava que fosse uma praia assim, tão grande. Tipo, a praia grande está lá, mas essa aqui é mais pequena. Mas eu vou, vou me aventurar de ir lá bem distante. Mas vou mostrar para vocês. Desculpe. É isso. É aqui a praia, essa aqui. Mas tinha que ser mais grande, mais grande mesmo. Mas me nessa vez. Enfim, vamos lá. Vamos escantinho, Mara. Aqui. Tem que subir, não? Pera, escanta. Vita! É. É. Agora é hora de comer. Vocês estão todos os mais velhos. Matei. Matei. Agora eu vou comer. Pessoal, acabei de almoçar. Agora eu vou tentar se entrar na praia mas acho que vou descansar um pouquinho. E é isso. Acho que vou descansar um pouquinho. Eu vou naquela parte grande. Tipo, acho que vou me aventurar em atravessar aquele outro lado aí. Mas é isso. É para mim Agora vou mostrar bem para vocês. Nós estamos lá naquele fundo. Lá... Não sei se é que consegue ver. Mas estamos mesmo próximo no próximo. É Essa aqui é a água. Tá fria. Uh! Nossa, tá bem, gente. Mas acho que eu vou ir lá, mais para lá. Vai lá. Oi. Olha que Olha que caranguejo. Já estou quase a chegar. Fica mais ou menos lá um pouco distante. Mas vou mostrar para vocês. Vou virar a câmera, porque esse, esse telefone não dá. Uh! É, é lá, bem distante Não sei se dá para ver, mas é isso. Daqui a pouco chego lá. E nós estamos nessa aqui Praticamente um morrer só já cheguei aqui E o mar aqui Que lindo, que lindo, que lindo Acho que aí tem muito vento, não sei se vão conseguir me ouvir Mas me desculpem aí pelo áudio, tá? Me desculpem mesmo pelo áudio não Ok, agora eu tô sair, Já vou ir para onde nós viemos É só pra ter um pouco suja. Vamos lá seguir como a família Tá bem contente É isso Chegamos cá E é nada Beijo Todo esse caranguejo aqui <risos> bem diferente dos outros. Da roxos uau minha brima é que agora uh, uh. que lindo, Vamos embora Já é minha aventura de vir chinelo está aqui a passar nessa correntinha que estava a partir do lado de Simone que nós estávamos agora estamos aqui, se eu caio aqui com o meu telefone adeus Ai, consegui passar Ai, Vamos embora ok, já cheguei aqui no carro e... Já tô preparada agora. Vou entrar. Se não, vou poder levar o telefone. Senão vai molhar. Tenho que assim, sem absolutamente nada, ok? Partiu! Uou! Wow. Lá, bem distante, bem distante mesmo. Né? Lá, sei que lá tava bem cheio. Tipo, a maré já tava subindo. E agora vai aqui na vazia. Também já tá quase a subir. Vamos, vamos, vamos. Ui! Acho que a água já está frio, a água também já está subindo A hora que nós chegamos estava bem vazio, mas agora já está bem cheio E vamos, vamos E tá é esse Ainda vou tirar mais faxas pouco o sei <risos> que não sei porque, mas é isso. Ai, ai, <risos> minha cabeça tá horrível, então não vou tirar o chapéu. Prefiro permanecer mesmo com o chapéu. <risos> e agora <risos> já estamos a voltar para casa. Já saímos aqui. Daqui a pouco, chegamos lá. Eu falo mais com vocês. <risos> Agora a maré está bem, tá bem cheia, bem cheia né? mesmo. Fica Não, é, visto, tá Não é minha cabeça. O Nani também tem <risos> é isso. um deserto assim. É tem, tem deserto, nem né? Mas tem uma parte. Pessoal, acabamos de chegar agora em casa. E agora vou tomar já banho. E depois terminar o vídeo do YouTube. Estou muito, muito cansada. Depois, acho que talvez descanso um pouco. Ou passo a matéria. Não sei o que é que eu faço. Mas tenho que fazer uma dessas 10 coisas. E é isso. Então, pessoal, o vídeo chegou ao fim. Muito obrigada mesmo para você que acompanha desde o princípio até o final. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, ok? E comenta aqui se você gostou. Hein? Se vocês gostaram, por favor, comentem aqui. Eu estou com muita dor de cabeça. E agora eu vou descansar. Fiquem com Deus. E é isso. Ah, perdi a minha pulseira. Enfim, infelizmente, perdi a minha pulseira que tem iniciado do meu nome. Mas vou comprar outra, não tem problema. É isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.